Fala galera, tudo bem com vocês, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, estou aqui ó, perto do meu Lecheba, o Sherry Face. Estou é, na sequência de vídeo aí E hoje galera, eu vou colocar a borracha aqui ó, da coluna Ela está meio danificada, está meio estragadinha aqui E a porta está fazendo um barulho que eu já vim reclamando aí é, Em outros vídeos, que faz um barulho danado, eu não sei de onde que é então hoje eu vou instalar aqui, vou ver se ameniza e depois eu vou abrir também para ver a maquinário E tem que trocar daqui das portas também, ó Mais para frente eu vou fazer a troca E tal, tá, já gostou do vídeo, deixa aquele seu like, comenta, compartilha né? Se não for inscrito, se inscreve aí galera, para dar aquela moral e vou instalar aqui a borracha Aí galera, eu comprei, como eu mostrei no vídeo passado, né? Eu comprei dois, duas borrachas. Ela veio super enorme, hein? Até parece que é maior do que a porta aqui. Mas eu vou instalar. Ela é super simples, super fácil de instalar. Que ela tem uma borda, tá vendo? E essa borda vai ficar presilhada aqui, ó. Aí aqui já tem uma medida. Eu não sei se eu passo direto aqui com ela, ó. Nesta parte aqui, que tem um acabamento ou não. Mas eu acho que tá passando poeira por aqui, tá? Eu vou jogar ela direta. Aqui, que tá vendo que na, tá na porta aqui, ó Aqui embaixo não tem borracha Tem esse acabamento aqui de de plástico Porém, galera É, entra poeira, ó Ó como tem poeira aqui, ó Entra poeira, ó sujo o carrinho todinho, tá vendo? Eu vou isolar Super simples, só puxar aqui, ó Começou a arrancar aqui, ó A primeira, ela vai embora O acabamento é por fora, ó O acabamento Então muito rápido Muito simples ó. Ela não tem arame É 100% borracha ó, E vai deslocando ó. E para colocar ó, Também a mesma coisa É bom usar uma É bom usar uma marretinha de borracha Para ir batendo E uma chavinha para ir puxando ó. Vou passar um pano aqui Para dar uma limpeza Legalzinho aqui, ó Antes de colocar E vamos ver como que vai ficar aí Depois vou ver se esse barulho da porta é, Soma um pouco Aí galera, ó, como é super fácil Aí com a ajudinha de uma marretinha dessa assim, ó De borracha Aí vocês vão batendo, ó Aqui no cantinho assim, ó Pra subir E ficar bem encaixado, ó E aí vai continuando, ó Já tô quase terminando Muito simples, muito rápido pra instalar aqui, ó Daqui um minutinho ah. Já acabei Aí galera, terminei de fazer a instalação Olha como ficou aqui, ó Top, ó o acabamento galera Ó Com borda, igualzinho a do carro Original, comprei Pelo Mercado Livre, que nem já falei Que na minha cidade é meio difícil de encontrar Ó Agora ficou, ó, redondinho A imagem tá aqui, o carro é preto A borracha é preta, mas dá pra ver Aqui, ó depois eu vou ter que passar um, alguma coisa Só pra tirar essa mancha Que já veio da borracha mesmo É um tipo um pó branco aqui Mas depois eu vou passar Um produto aqui que limpa a borracha E vai tirar O serviço ficou top Consegui colocar duas nessa porta aqui Que é a do motorista E consegui colocar também, galera Nessa porta aqui De trás do carona A traseira, ó Top, top, top eu Gostei o acabamento aqui, ó Ficou filé Ó e agora a porta, ó, fechando de boa, ó, ó, batida, ó, aqui na dianteira também, galera, ó, fechando de boa, ó, a batida, viu, tá bem diferente, ó, lacradinho, ó, não ficou passando para fora, ó, deu um acabamento legal aqui no carro. E eu tenho que depois, né, que eu falei, comprar a externa, porque tem alguns danificados aqui na borracha, e eu quero deixar. O carro aqui legalzão, tá vendo? Essa aqui é a borracha de, da porta A externa de fora Tem que trocar também, ó Então é isso, galera Concluindo o vídeo aqui Se vocês gostou aí, não esqueça De deixar aquele like, se inscrever no canal Compartilhar o O vídeo aí pros amigos Pra galera toda aí E nós estamos chegando aqui Os 10 mil inscritos, galera, ó, vamos fortalecer para Conseguir bater minha metinha, galera Bora que bora, ajuda aí. Vamos se inscrevendo, não custa nada. E eu vou ficando aqui nesse vídeo. E eu espero vocês até o próximo vídeo, galera. Vai ter muito vídeo desse carrinho. Olha que top. Tá ficando aí, ó. O meu Lechebinha. Então é isso. Eu fui e tchau.